E amigas, um ponto muito interessante que faz o fim também muito interessante, muito apropriado, uma espécie de ponto picô sem ser ponto picô, muito simples, só feito com correntinhas, tudo com correntinhas. Vamos lá ver se vamos explicar isto bem. Vamos aqui ao fim e fazemos ponto baixíssimo. Avançamos e fazemos ponto baixíssimo. Agora fazemos três correntinhas, que é a mesma coisa que ponto baixíssimo. Agora vamos andar para baixo com ponto baixíssimo dentro dos pontos baixíssimos que já estavam feitos. Só aqui duas vezes. Este, este que é o que está abaixo. Opa. Faço o crochê um bocadinho.